Vamos começar aqui mais um vídeo. Hoje temos um repetente. Aqui o amigo Cláudio BJ. É. é conhecido por o BJ. Exato. Que é o homem que a gente fez um vídeo de um Egg9, bordou, né? bordou com fruta. Que agora já tem mais fruta. Mais um, mais um bocadinho. A gente andava para filmar esse outra vez quando eu nem sabia que o homem já tinha uma peça nova. Diz <risos> isto há quanto tempo? Já é, a mão de tal? Já. Eu nem Se sabia. Eu, quando chegou ao fim do ano, são dois anos. Eu nem sabia que o homem tinha um FK. Já. Já com fruta. Já com fruta. Ai, vou só dar um mexerinho. aqui uma introduçãozinha, já sabem, vindo aqui do amigo Cláudio, os carros estão lá para trás, é para trás. Lá para trás. o outro estava e este não vai, não vai fugir à regra, vá deixem já aí o like, subscrevam que aqui o amigo Cláudio vai ver aqui uh, o material, os cavalos, já tem aqui uns pós, vai, até já! deixaste filmar mais uma vez um carro teu. O que é que te deu meu? Para, para comprares um FK? É pá, foi um carro que eu gostei de ver, gostei da linha, tu? gostei... E depois já andava para comprar um carro novo e eu comprei um FK. Pois, quando veio para mão tinha mil km e tinha 6 meses. É isto! Ele levantar a estação sozinho... a quando eles saíram, e postou me logo um FK. Eu te Ai, Ai, eu andei uma semaninha e adorei aquilo original. Ai, olha. Que nice, que nice. Ah. Olha, amigo, começamos por baixo, porque este barulho está brutal. Qual é a linha de escape que tens? Eu tenho o rems, uh, tenho a parte de trás toda da rems, uh, depois tenho front pipe, down pipe e oito. Mas ele tem o quê? Fica com, com panela do meio ou fica só com ao final? Não, com panela final. Só ao no... final que é rems? Só, só. Ok, E ela tem borboleta bur ou é sempre aberta? Não tem borboleta, ela pode fechar. Um Fecha printzinho. lá aí só para ver a diferença? Uh, fica como do original. Isto, ao provares este escape, é para andar assim cá fora. Isso só circuito é que pode usar, vamos lá, vamos lá. original, é deve... é. e nunca andei assim aí, o carro está muito rápido, gente é muito... olha isto, <risos> o carro é muito rápido mesmo, muito rápido mesmo, olha a nível turbo estavas ele foi em verdade, fizeste um uh, no Caspinha, foi, no... foi o Caspinha que fez, uh, o carro tem sido montado todo no Regapurso, Olha o oh, oh, pretendente oh, Luís, se a ver este, este vídeo, é uma que é de conhecer a ti, meu pá. Vais ter que vir, vais ter que trazer um carro, traz de um cliente, ele tem lá tantos, escolhes um bruto e, e trás. trazes cá. Uh, foi afinado na Tec Dynamic? Ah, foi, foi afinado na, na Tec? Sim, dá para o João. E ah, ele lá fez quantos cavalinhos? 443. <risos> A gente não é guia para pôr a no chão. é problema. Estamos lixados, não meu. É, lixados. é sempre para patinar. É sempre para patinar. E estes carros. Tá, ok. Aí é que a gente vê a evolução. O carro fez mais, mais cavalos e mais binário só que eles tiveram que baixar a potência e o visível destes carros, como a única polícia diz, não fusível é a embreagem. Sim. E quando a embreagem começa a patinar já estás no limite. Já estás no limite, ok. Mas ele tinha dado quanto de... de binário? O carro de binário fez 553. Mas... Aí foi quando baixaram? Não, não. Já fez mais, só que eles baixaram para 553. Ah, então de... os, os 550 é o, que, é o que tens? De binário. De binário. Sim. Ele uh... tinha dado mais? Mais. Tanto que ele fez mais cavalos, uh, o carro ter tanta potência não? é original, é embreagem? É. Pois? E então, um pouco daqui para cima, porque o João disse que teve que abaixar um bocado, porque senão o carro está mas, é, mas a ser mas Mas o gajo fazia mais. Faz mais. Se metes uma embreagem, consegues pôr aqui mais uns. Consigo meter mais cavalos. Tu fazes isto de carro dia a dia? É. é metes os putos e tudo, estás à vontade. É top fechas os os metes do conforto e siga por aí vamos e top, top. Pai, se quiserem chegar pois a sexta-feira <risos> Para entregar tudo no para para ficar, para ficar, para ficar, zero. Zero. para ficar, qual ficar, para ficar, para ficar, para ficar, igual ficar, para ficar, para ficar, para outro, para ficar, Zero. ficar, zero. o Rui fez aqui um trabalhinho à, à maneira, em um conjunto com, com a TEC. Eu já filmei uns poucos carros da TEC. E todas as eletrónicas perfeitinhas. Está top, está top, está top. E tenho o IC que montou ontem, da, da Wagner. Bem, má frente, queres acrescentar aqui mais alguma coisa ao, ao vídeo. Não, é pá... Queres a agradecer a alguém ou a é o Rui? Rui, está top, está top! Eu tenho a agradecer do o carro estar claro, bom, é até que dinâmico, e claro, o material todo que o Rui tem pesquisado e tem metido no carro. Bem, olha, obrigadão mais uma vez por teres, teres, teres, teres trazido, não, desta vez fui o que fui ter contigo. Um canhão, pá, está top! Vocês fiquem bem, olha, uma terceirazinha! chega até já vai subscrevam partilha redes está tudo na descrição eu vou deixar também o Facebook do capucho é o que ele usa mais né é mais é. o Facebook se quiserem carregar um onda ou um FK que estão a ver que ele já tá disto já tá ó oh, tá daqui contacto o não, não me -me, já tem a mim o homem ele é que é um mecânico é só filme só carga carro das GoPro Vá, vai um grande abraço e um grande agar. Vocês ficaram até ao fim, há sempre um arranquezinho. O Donald te autorizou. Vamos lá, é só um arranquezinho, só, é da praxe. Qual é a votação que aconselhas? Não, não queres desligar os controles todos. Queres? Desliga tu? É aqui? Uh, não, no lado da ponta e deste lado, estás a carregar nos dois ao mesmo tempo. É até a dizer a lei, VMS uh, desligado completamente. Deixa estar na mesma, deixa estar. Agora que está. Pronto. Vai patinar, mas pronto, é giro. Mas ouve, eu começou a patinar, eu levantei o pé e estás a dizer, só naquela, bem, se ele patinar, patinar outra vez, eu tiro e põe outra vez, nada, já foi, e o cabelo vai para a frente, meu, que brutal é, não, alguma vez um gajo faz isto com um Honda com 400 cavalos, nunca na vida, com Honda, quer dizer, daqueles que a gente estamos habituados, é, nunca batida, é na vida, batida, batida, ah, é. É. ainda estávamos ali, íamos <risos> almoçar e o carro continuava ali, é, José é maluco, Bem malta, está feito, obrigadão, curta a brava disto, é mesmo a minha cara, é mesmo a minha cara. Vai, choca mais uma vez, obrigadão meu, top, top, gajo. Yes.